Então, agora é-nos dado um triângulo, que é o triângulo ABC, que vai ser triângulo aqui, retângulo aqui no A. Vamos considerar aqui o nosso A. E pedem-nos, de acordo com a figura, para determinar o valor de X. Vamos lá ver se o triângulo é retângulo em A quer dizer que verifica o teorema de Pitágoras. Então, podemos dizer que a hipótese ao quadrado, que é... O lado oposto ao ângulo reto é igual à soma do quadrado dos dois uh, catetos. Então, vamos lá ver. x mais 2 ao quadrado, que é a minha hipótese no de ser igual a x mais 1 ao quadrado, que há de ser um cateto, mais x ao quadrado, que há de ser o outro cateto. x mais 2 ao quadrado é um caso notável, que o desenvolveu, assim como o x mais 1 ao quadrado. Então, isto fica x ao quadrado, o que é o isto, x ao quadrado mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, que é 2 vezes o x vezes o 2, mais o 2 ao quadrado, que é igual, o mesmo raciocínio para uh, este, este desenvolvimento, este meu caso notável, mais x ao quadrado. Agora vamos fazer as operações que conseguimos fazer no, na nossa expressão: 2 vezes x vezes 2 vai dar o 4x. Assim como 2 vezes x vezes 1 vai dar 2x. Passamos tudo para o primeiro membro. Juntamos os monómios que conseguimos juntar. Atenção que este x ao quadrado com este menos x ao quadrado são simétricos anulam-se. E então a expressão fica o x ao quadrado. Juntamos este monómio 4x com este monómio menos 2x, que vai dar 2x. E juntamos também este 4 com este menos 1 que vai dar 3. Logo temos uma equação do segundo grau completa onde podemos retirar já, ela já está na forma canónica, logo podemos retirar os coeficientes a, b e c. O a, atenção, que é o coeficiente do x ao quadrado, o b o coeficiente do x e o c é o termo independente. Aplicando agora, por substituição, a nossa fórmula resolvente, substituímos diretamente e fazemos os cálculos. Mais uma vez, este menos com este menos, que aqui está, o de menos 4 vezes menos 1 vai dar mais. Fica, 4, menos 4 vezes menos 1 dá mais 4, mais 4 vezes o 3 vai ser igual a 12. Fazemos então os cálculos, dividimos as duas equações que, que, que são dadas por causa da, do mais ou menos ali quadrada e o resultado final é x igual a 1 e x igual a 3. Então, qual será o nosso valor de x? Atenção, que este x igual a menos 1, queria, queria dizer que a distância desta, deste lado do meu triângulo retângulo era igual a menos 1. Porque esta distância é igual a x. O que não pode ser porque não existem distâncias uh, negativas de, de, de, de, de triângulos. Logo, nem, nem triângulos, nem figura. Uh, logo, qual é a conclusão que tiramos? Tiramos que o valor de x, neste caso, será o valor 3.